Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz, na tranquilidade, né? Tudo joinha. Então, pois é. Hoje eu vim mostrar uma música para vocês, inédita, né? Que eu fiz. O nome da música chama A Conta Chegou, né? É uma história assim, mais ou menos, né? Uma história assim é... que a moça subestimou o amor de um rapaz, certo? né? E acontece muito isso, viu? acontece, sabe? aquelas pessoas que não têm a, a personalidade muito bem formada, né, e tal, isso acontece. às vezes a pessoa assim tem uma aparência muito boa, assim, muito bonita, né? uma moça bonita e tal, ela se sente, né? ela se sente a última Coca-Cola do deserto, né? isso é ruim para as pessoas. Olha, todo ar de superioridade não é bom, acaba se dando mal, não dá certo, né? Pois é, então, essa pessoa, né, acaba que se sente muito lá em cima e tal, e o jogo vira. Geralmente vira, viu? Às vezes sim, às vezes não, mas geralmente o jogo vira. Pois é, ela se sentiu muito lá em cima, né, e tal, né, que... Talvez ela achou que merecia coisa melhor, né? Mas por dentro, lá por dentro dela, ela não sabia que gostava desse rapaz, né? Ela pensou, não, eu só estou acostumada com ele e tal. Então ela não soube, né? Diagnosticar, <risos> né? Dia... Diagnosticar, essa é a palavra certa, enrolei todinho. <risos> Bom, então... Aí, o que que aconteceu? O rapaz pensou, ah, é assim? É. Então tá bom. Então tá bom. Eu vou embora. Eu vou embora e tal, e você vai sentir falta de mim. Aí, então, ele fala nessa música aqui, né? Na história da música, né? Ele fala que... Ela vai sentir saudade dele. Por isso, por aquilo, por aquilo. Ele, ele sim. Beleza. Ele botou fé no taco dele, né? é um bobo Ele botou fé no taco dele. Entendeu? E ela com imaturidade, né, imaturidade demais, pensou que estava por cima, né, é, e, e, gente, olha, beleza, isso não quer dizer que vai encontrar um grande amor, não, pode encontrar pessoas interessadas na beleza dela, né, no corpo dela, né, tanto faz da mulher quanto faz do homem, né, e às vezes o grande amor não atrai, às vezes a pessoa mais feinha é muito mais feliz do que uma pessoa linda, maravilhosa, né, Igual muitas atrizes aí E eu sei te dizer que tem muito Não vou dizer em nome aqui, né? Muitos, muitos atores e atrizes, né? Lindos, maravilhosos, homens, mulheres, né? Né? Jovens, tal Aconteceu a mesma coisa Achou que era o tal E depois não encontrou o grande amor da vida deles Mac né né? Uma moça linda, né? Não encontrou o amor da vida dela Quem ela queria, não queria ela Queria mais quantas outras coisas, né, às vezes, né? E aí? E às vezes a pessoa menos um pouquinho Encontra uma mocinha bacana, né Que não precisa ser tão linda, né? Não precisa Deus. Gente, é bom, é, né? Boniteza é bom? Claro que é, né? Claro que é bonito, é bom Todo mundo quer Mas não é o essencial, não Eu mesmo, não, não Pra mim não é essencial, né? Então, pois é Então, eu fiz essa música aqui, né? Nesse sentido, nesse tema, né? Aí o nome da música, a conta chegou. Quer dizer, ela foi, foi, foi, foi, foi descartando o rapaz aos poucos e tal, né? Aí a conta chegou. É, <risos> aí a, a conta chega, meu irmão. Não tem jeito. E essa música aqui, eu quero dizer pra vocês, assim, assim, só pra você ver o, o, o estilo da música. O estilo da música, que eu acho, né? Eu não sou dono da verdade, né? Que eu acho. Eu fiz assim e sinto que ela é tipo assim, Leandro e Leonardo, né? Leandro e Leonardo daquela época e também Zezé de Camargo e Luciano, tá? Ela é bem nesse tipo romântico, assim, um, um romântico assim mais pra cima, né? Não é aqueles românticos, não, é, não, aqueles românticos fortes, assim, sabe? Aquele estilão de música que bate mesmo, sabe? E não tô querendo dizer que a música vai ser sucesso, não, sabe? Não tô querendo dizer isso. Eu acredito, né, às vezes a gente gosta de uma música, acha que, que ela vai longe e ela não vai, e às vezes tem música que você pensa que nem, não tá nem aí, é que vai, por exemplo, no caso de Chitãozinho Chororó, a música Fio de Cabelo, eles acharam ela bonita, né, que é do Marciano e da Cirrose, ambos falecidos, Deus os tenha, então Chitãozinho Chororó, é, achou ela boa, não? É uma Guarani Eu, eu tava precisando de uma Guaranha, quer dizer, eu tava precisando de uma música para compor o disco, né? Porque o disco tem que ser um pouco diversificado, né? Mas aí ele botou ela primeira do lado B, assim, como boazinha, né? E tal, mas do lado B. E a primeira do lado A é a que eles acreditavam, né? No disco, que eles é discão antigo, né? E olha, deu, deu errado? Não, foi um errado que se deu bem. Porque a primeira do lado B do disco, fio de cabelo é que estourou, né? Todo mundo já sabe, não precisa nem dizer aqui o regaço que foi. Então tá, pessoal, vamos à música aqui. A conta chegou, música de Horácio Moura, esse que vos fala. Olá, meu amigo. Aqui é o compositor Horácio Moura. E se você quer aprender a tocar violão, se você é um iniciante, clique no link abaixo, tá?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 Você me zoou, você abusou do meu amor Vai lembrar de mim ao ouvir essa canção Me xingar no zap pra depois pedir perdão Você me zoou, você abusou do meu amor Você vai ter que passar o que passei chorar o que chorei a conta chegou agora paga eu te avisei o vai doer a minha palma vai doer no coração um prato vai sobrar em sua mesa então você vai jantar com a solidão Mesa e então Você vai jantar Com a solidão Oh, modão, hein? Essa é boa, hein? <risos> Será que é? Bom, isso é com vocês, né? Vocês artistas, né? Cantores, duplas, trios, sei lá Né? Essa música aqui era serve pra sertaneja, serve pra... Para popular, isso é que é verdade. Tem muita gente que faz essas músicas, é sertanejo, que sertanejo, que, rapaz? é canção romântica que pode ser cantada em duplas, né? Sertanejas ou não, né? Que tem aquele segmento sertanejo, né? Chapeuzão, papapá, lá, beleza, e pode ser cantada também para cantor solo também que canta música romântica, né? Pois é. Então, quem quiser gravar, pode entrar em contato aí comigo aqui. Vou deixar o meu e-mail aqui. Aí eu mando, aí deixo o nome, telefone, tudo certinho no e-mail, né? Pra mim entrar em contato. E pra mim mandar também a liberação. Que eu mando pelo um documento digital, que vale em todo o Brasil. É uma prova de você, é, que, você, que você tem a liberação da música pra você gravar, ok? Que veio do autor, que sou eu, ok? Então, pois é, pessoal. Um grande abraço pra vocês, né? Fiquem com Deus, todo mundo, hein? Um grande abraço. Fui!